Eu me chamo Julia, esse é o meu canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda pra mais um vídeo. E hoje, hoje nós vamos tirar esses fones do aposento, porque hoje a gente vai jogar GTA V. Sim, sim, sim, sim, sim. Eu nunca tinha jogado GTA V, tipo assim, eu já tinha jogado, tipo... Coisas aleatórias, eu nunca tinha jogado modo história mesmo. E hoje a gente vai fazer isso. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações pra mais vídeos como esse. Me siga lá no Instagram, arroba Peguem os seus fones, sentem nas suas cadeiras e simbora. Opa. Ok, London North, North Icon, 9 anos Tá okay. jogando hmm. uma primeira pessoa... Como é que eu ando? Ah, ok, é no AWSD? Como é que eu Não, Mire nos reféns não. eles andarem. Como é que eu Não, nos reféns? Ah, ah é não. É não, Meu Deus. Ok, ok, ok. Tô sete! Phone it in! call. Ah, como é que eu faço? uso o telefone para retornar o dispositivo. Uh -huh. Ok, os locais que. Uh -huh. com... Ok, vamos. Uh -huh. Como é que a gente anda? Ah, a gente só anda? Ah, tá, Henrique. Não corre! Como é que eu faço pra correr? Como é que eu faço pra correr aqui, gente? Muito lerdo. Ok. Tudo conforme o planejado. Recolha o dinheiro. Eu sou rica! Ok. okay. meu Deus. L out. Como é que se fala L out? Ai, meu Deus. Out. Out. L out. Uma hora depois. Ah. Ok. Como é que eu fiz? Yes. Pessoal L pra cima pra alternar, entrar, andar e correr. Como é que eu aperto L pra cima ao mesmo tempo, Gente. É complicado, peraí. Vou mandar. Ah, é esse pra cima? Ah, que, que, que, que, que? Onde é que eu vou? Que? Não. Ai, ah, meu Deus. Gente, eu sou péssima jogadora. Eu tô descobrindo isso agora. Ok, entendi. <risos> sou péssima jogadora. Ui. Meu fone tá muito alto. Aí eu tomo susto. Eu peço a Nikkei de novo pra sair da cobertura. Mas é possível sair da cobertura usando da WSD. Não, menino, sai daqui! Ah, ele é abre sozinho. Inimigos, enquanto tire com. Ok. Eu sou péssima! Atiradora! Ai meu Deus! Morre, sua. Eu morri. Yay, super inteligente! É literalmente a primeira missão do jogo e eu morri. Olha que legal! Ah, não, ah, não. Eu só começa no início. Ah, tá. Ok, que não só tem essa arma. Tem que apertar nos dois, gente. É muito difícil. Sabe? É muito difícil, Brasil. É muito difícil. Gente, é muito difícil. Não, porque eles vão bater na cabeça desse aqui. Peraí. aí. Oh, Ô, meu irmão, aparece aí. Ai, ah, yeah. é assim? Como é que eu fui dos policiais? L Ah, eu não sei correr Gente, eu não sei correr Mas eu sou muito burra, eu Deveria, não deveria estar aqui, não. Eu não deveria estar aqui. Eu não vou conseguir, gente, passar a primeira missão do jogo. Vocês estão entendendo que a minha posição de gamer está sendo duvidada por causa desse jogo? Eu estou estressada. Como assim eu não consigo passar a primeira missão? Eu não consigo passar a primeira missão. Ai, meu Deus. 12 segundos depois... Vamos lá, vai dar tudo certo. É porque é muito chato. Morre, seu merda. Aquele cara ainda tá vivo. Ok, eu tô pegando a manha, Brasil. Eu tô pegando a manha. A questão é Ô, oh, mira. É uma merda a mira desse jogo. E eu matei esse cara já a segunda vez que eu matei esse cara, gente. É sério, é ridículo isso. Eu ainda não perdi a vida, então, tipo assim, eu não perdi a vida. Eu entendo, mas assim, amigo, não dá. Não tem mais ninguém. Ah, tem sim, tem um garinho ali, ó. Ok. Sai daqui. Burra. Pô do cacete. Eu tenho que passar pro Michael. Como é que eu passo pro Michael? É Alt R. Como é que eu. Ai, meu Deus! Como é que eu faço Como é que eu passo pro Michael? É Alt. Out... É Alt. Eu quero escolher isso aqui. E solto. Tá, beleza. Tá tido na bunda daquele ali. Vamos pra frente, Michael. Sai daqui, cagão. Mas qual é pior que eu, gente? Eu não tô vendo mais ninguém. É pra atirar em quem ali? Exatamente. Ah, tem um merdinho ali. Pra ali, ó. Vai morrer, meu filho. Aqui não tem distância, não. Aqui é... eu tô com medo de atirar no carinha aqui na minha frente. Ei, esse cara ainda tá vivo? Que merda. Morre. Morre, meu Deus, você não morre. Qual é o seu problema? Ah, o pior que o jogo, tipo, você não pode fazer mais de uma coisa de uma vez. Isso me irrita. Na verdade você pode, eu não sei fazer mesmo. É diferente. Eu não consigo matar os caras. Por que eu não consigo matar os caras? Vai, levanta. Levanta pra eu te matar. Levanta, safado, marginal, bandido. Mentira, na verdade eu sou a bandida. Tem que me proteger. O pior é que não dá pra se proteger e atirar ao mesmo tempo. Pelo menos eu não sei fazer isso. Onde é que tá esse cara Esse cara ainda tá vivo. Onde é que é esse carro, minha gente? Onde é que é esse carro? Let's go, ok, let's go, we go. Ah, o carro é aquela bola ali, ó. Nossa, eu sou ceguinha. Vou... Get your ass in here. F. Eu vou entrar no motorista não, né? Ah, tá. Eu não tô sabendo nem atirar, que dirá né? de nada, né? Ok. Tudo tranquilo aí, Ai, meu Deus. Deus, quem vai dirigir sou eu? Ah, tá, ainda bem que não sou eu. Assim, sou eu, mas... Ah, sou eu mesmo. Vai da merda, vai da merda, vai! Vai da merda, vai! Ai, que legal. Ah! Isso, Zé. Como é que dirige? Você tem que entender se dirigir. S pra frear, o da baixa S. o veículo estiver parado... Ai que merda! que merda! Que merda! Ai ah, meu Deus! Da ré, da ré, da ré, da ré, da ré, da ré, da ré. isso, eu aprendi isso na autoescola. Meu Deus, eu tô morrendo! Meu Deus, eu tô morrendo! falar lá, a gente vai passar! A gente vai passar a primeira da primeira fase, da primeira matéria! Que primeira matéria! Primeira, da primeira coisa do jogo, gente, porque não é possível! Não é possível, gente. Eu não consegui passar da primeira coisa do jogo. Eu tô começando a ter sérios problemas com GTA. Uma hora depois. Não, vamos voltar. A gente vai conseguir, pelo menos, passar a primeira missão, gente. Não é possível. É que eu muito rápido e eu não sei gente. Aí, tipo, é uma péssima ideia isso. Então, Tem chegando. O ponto foi que eu bati na polícia em determinado momento. Não, não, não. Tá vendo? Eu bati na polícia. Ô, oh, meu irmão, aí tu também não facilita, né? Uhum. Poxa. Aí é triste também, né? <risos> shit. shit, shit. shit blitz. Eu não quero saber se tem uma blitz ali. Eu não quero saber se tem uma blitz ali. Eu não quero saber. Eu realmente não quero saber. You got prince Oh, meu Deus. uma dobra ali aonde minha gente? Onde é que tinha? Por isso que eu entrei no meio do mato. Onde é que tinha? Não tinha lugar pra entrar ali. Onde que tinha lugar pra entrar ali? tem que é entender? Não tem, não tem. Eu já comecei com o pé vermelho, né? Bom. O que o que, que o carro tá fazendo? Eu tô percebendo, moço? O oh, carro tá vindo por aqui Eu não quero ah, cool. Ok Ok, okay. <risos> Não, não é Dobra ainda não. <risos> Onde é que Onde é que é pra dobrar Brasil Eu não sei onde é que é para dobrar como é que tem um negócio pra dobrar ali? Aqui! Aqui é pra dobrar! Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Ok, uma linha do trem, isso não tem como dar certo! É. é sobre isso. Ok. Mas, gente, meu Deus, só tem gente pra matar. Oh. Meu irmão! Irmão! Michael é bem dramático. Corremos. Michael, é miro mesmo. Defende-se, merda. Defende-se. De se defenda. Ei, aquele cara ainda tá vivo. Isso é uma mentira, mas. Ei, por que, que esse cara tá aqui? Ei, meu irmão, vai embora, embora. Meu Deus! Tem muitas coisas acontecendo. Mas eu tenho mais policiais aqui. Tem policial aqui. Ok. Mais polícia? O mar dentro. Um <risos> Nossa, ficou ótimo que ele fazer no velório do cara, né? Ele não foi um bom cidadão, não foi um bom marido, ele não foi bom em nada, né? ansiedade eu passei ha ha na cara de vocês son, James. Não. sits on his ass all day smoking dope and jerking off he plays that fucking game That's our standard for goodness. No wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey, I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had least I took. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right. Fucking here. The end of the road. The big house and a useless kid. And I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh, no. Well, I think that's all we have time for. At the same time next week. I guess. Oh. I gotta tell you, hang, too sure this shit is working for me.. Mm. Oh, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, done. Nossa, como o GTA é bonito. Nunca tinha prestado atenção. O GTA é muito bonito, gente. Eu não tinha prestado atenção nisso. Tipo, eu vi o trailer do jogo, eu não tinha prestado atenção nisso. Como bonito, né? Okay. aí? Eu acho primeiro pessoa, eu não quero a primeira pessoa, eu gosto de terceira pessoa, eu acho melhor. Ah, eu já tô fazendo outra missão já, gente. What do you want? Eu quero branco, eu quero branco. Eu quero branco. Oi? É F, né? Tô aprendendo. Gente, eu quero saber como é que eu pauso o jogo. Começar? Vou ter que recomeçar? Vou ter que ir direto? Tirar direto? O vídeo já tá muito longo, eu quero terminar o vídeo e eu não sei como pausar. Esque. Ok. Vamos deixar essa missão pra, outra, pra outro, pro outro vídeo. Mas não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Se você quer que isso aqui se vire uma série no canal, uh, se inscreva. deixe o seu like, compartilhe pro máximo de amigos que você puder. Um beijo. Um queijo. Amo vocês e tchau. Valeu!